Amanda, eu sou do Sesc Interlagos. Meu nome é Glauber, também sou conhecida aqui é como Vinho é SESC SEC. Rádio Ambiente 21 é um projeto piloto que reúne 80 adolescentes e jovens de quatro unidades do Sesc São Paulo. Eles estão num projeto então que integra rádio, na perspectiva da comunicação, juventude e questões ligadas ao ambiente. De maneira coletiva, eles estão aprendendo a fazer programa ao vivo, a fazer cobertura jornalística e a organizar evento também de maneira coletiva. A gente fazendo na rádio, a gente já consegue se soltar e já falar o que, que a gente sente, o que, que a gente sabe e mostrar que jovem tem o que dizer, que a gente... A gente pesquisa, que a gente não acha só. A gente também procura saber mais do que a gente sabe. sensação de mais de liberdade, né? de poder falar o que eu penso e o que eu tenho vontade de falar, o meu ponto de vista para as outras pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ter esse direito de se expressar. Cada unidade do Sesc, a gente tem cerca de 20 participantes. Então a gente trabalha é, nessas unidades com cinco mediadores. E esses mediadores eles, eles vão atuar no sentido de é, provocar para que a, é, essas, esses participantes saiam do lugar comum, né, das opiniões que eles geralmente têm e ao mesmo tempo assegurar a participação efetiva desses, dessas pessoas que estão integrando o grupo. Música para chegar no tema do programa, a gente pensa em coisas que a gente vive ou que são próximas da gente, tipo escola, e aí a gente vai se aprofundando nessas coisas. A ideia do projeto Rádio Ambiente 21 em trabalhar com juventude é garantir espaço para que jovens que estão numa idade de formação, numa idade de definição do que vão fazer da vida, numa idade de extrema cobrança em relação ao que vão fazer da vida, tenham a garantia de um lugar para dizer o que sentem e pensam. E na medida em que falam o que sentem e pensam, refletem sobre isso e conseguem dar novos rumos para sua vida a partir das experiências e das discussões que vão tendo por aqui. A gente foi vendo que todo mundo realmente pode mostrar suas ideias para os outros e todo mundo fez isso, porque os jovens não têm muita voz na mídia, né? É sempre, se vai falar de jovem, é adulto falando de jovem, adulto tentando entender, entender jovem e aí aqui foi a gente mostrando como a gente realmente é, não um adulto falando como a gente é. Na hora que a gente vai conversar e refletir sobre as questões de meio ambiente, é, a gente pensa muito as relações humanas, as relações que se estabelecem entre as pessoas e os valores que embasam essas relações. Porque a gente acredita que, olhando para esses valores, a gente consegue entender... É, os problemas ambientais que a gente vê hoje na, na, no mundo. Ele deixa de comprar um alimento pra ele, ajudar a família dele pra comprar aquela blusa. Mas por que, que será que ele quer tanto aquela blusa? Pra ser aceito. Porque as pessoas... É, as porque as pessoas fazem muito esse negócio. Tipo, se você não tem isso, você não vai andar com a gente. Moda, não se... Isso rola de verdade? Rola!